E aí, pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu estou jogando online, enfrentando o Fung e também estou enfrentando o Nash. Nash! Acho Nash, que foi Nash! Nash! Confira o vídeo até o final. Deixe seu like, comente e fique à vontade no Pix da Game Dove que está na descrição. Bora pro vídeo! É isso aí! Nossa, gente, bora pra luta! Que esse fang aqui. Meu, ele veio estranho hoje. Tirou o chapéu? Ele tá bem. W. Esse bruxo do mal. Vai jogar magia na sua vó! Gente, tentando me aproximar aqui pra atacá-lo. Oh my god! Toma, agarro do urso! Isso não pode acontecer, meu. Preciso ganhar, gente. Deixa eu me cansar um pouquinho. Agora você vai ver Calma Maria do bairro Oh my god, eu tinha dado meu pilão Pareceu que deu lag, gente Tem que reclamar na Capcom Meu, meu, quanto veneno Tá, tá complicado, gente Vou um pouquinho meu sangue aqui, ó. Senão vou perder. Quase que eu fico tonta. Que isso? Tá doido. Gente. Ah. O cara tava muito confiante, não? Você lose. Round 1. Fight! Mas você tirou minhas vitórias, né? Oh my God. Wow. Woods. Missou. Meu ficando tonta ah, e morri o cara não vai ficar assim gente eu preciso vou reagir Tem alguma coisa dá um comeback aqui gente. mas o cara mexe a perna mexe essa blusa que parece que vai lá do outro lado Eita. para trás Mata. Olha Que que Toma Agarrão do urso Ai, joga aí sua magia Pra cima Toma Pilão Aéreo Meu, agora você vai ver Morte certa Cabeçada Dada com muito gosto Boy. Mexeu com o zangão Tá ferrado Deixa eu chegar perto pra você ver Chega não, cara Meu, o cara não para Vai Nossa, sua magia aí Veneno. Gente, o que é ruim desse veneno? Enquanto eu não bato nele, meu sangue tá indo embora Oh my god, que eu não tô conseguindo chegar perto Oxi Eu preciso ganhar Toma Ah, tô apanhando aqui Corra. E morreu. Putz, putz, Não deu certo. You lose. Round one. Fight. Nossa, olha como que o Nash apareceu. Bem sinistro, viu? Parecendo um moto-vivo. Ah, Ah, cara. Olha lá. Agora é minha vez de atacar, não? Gente, só mais um pouco. Putz, Meu, tinha dado o meu golpe tava com leque. Cala a boca! Agora você toma. Lariate pulou, tomou Lariate. Aleche. te matar pra você voltar. Aqui tem coragem. Vai, coloca a sua perna aí. Ajeitando ele, ele aqui, ó. cima com muito cuidado. Ai, eu ia pegar ele de novo. Ah! Cadê ele? Esse falso! Toma lá! Gente, tá complicado aqui! Não vai ficar assim não! Tirar minha vitória, nada! Ai, eu tô morrendo! Morre logo! Puxa vida! Foi a punição certa, meu Aí Não vai ficar assim, não. Fica pra lá! Preciso ganhar! Vamos lá! Bonito. chaveira. vida. De novo tomei esse especial. Você vai ver, Nash. O cara tá revoltado. Pra me matar. Não vem, não. Que isso? Ah! Derrubou, cara. Pessoal, torçou por mim Eu tenho que ganhar essa Pra cima, gente Mas isso é muita brutalidade não? é? Yes, não Toma, agarrão do urso Ficou tonto Passou a morte Tchau It can't be over ah, cara Toma, Fica aí na defesa que o agarrão te, te pega Yes Você vai ver Ah, B-Shift do Barado. Puxa Vai ficar no Sonic nada b o Pessoal. Morrendo De mandar pra onde você já era pra tá. Será que não dá para você ficar quieto? Pilão Na morte Isso Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. E também contribua no Pixar Game Dove que está na descrição. E é isso aí. Tchau.